dia de mostrar para vocês a cachoeira formosa. Fica ali na cidade de Rio de Cedros. Para poder contemplar a vista da cachoeira formosa, você precisa fazer uma trilha. Ela é de nível fácil para médio, já que estava muito liso, né, um dia de chuva muito forte. Sem dúvida, a vista vale muito a pena, sempre que uma alegria chegar no final. Ela estava bem cheia por conta das chuvas naquele período. A trilha né, tem que tomar bastante cuidado, porque pode acontecer alguns acidentes, então tem que ficar ligado. Tem esse paredão né, com as rochas e é preciso passar por uma brecha nas fendas aqui. Já tem uma tábua com alguns degraus, é, é só mais estreito, mas é tranquilamente possível de passar. Por fim, essa é o último, essa última etapa, né? tem uma corda ali para auxiliar E aí agora a vista do camping aqui, que é muito bonito por sinal Para você conhecer a Cachoeira, passar um dia no camping é 15 reais por pessoa Se você quiser pernoitar lá, né? passar um acampar, é 35 reais por pessoa diária O campo fica aberto todos os dias a partir das 9 horas da manhã atrás do quiosque uns 150 metros só seguir ali a picada que você vai chegar para ter essa vista tá certo se você gostou desse vídeo quer ver mais material a respeito né cachoeiras trilhas praias etc se inscreve no canal e vamos embora valeu